E aí, pessoal, eu assisti Cidade Invisível 2, eu fiz aqui um vídeo, um, acho que foi ano passado, retrasado, que saiu Cidade Invisível 1, né? Que, que é a temporada, pra quem não sabe, <risos> da série, e assim, eu gostei bastante, mas ficou aquela coisa assim, meio em aberto mas a, a primeira foi muito legal né eu gostei muito daquela primeira temporada e todo folclore foi foi interessante assim eles terem colocado agora outras criaturas ali do folclore e não ficar sempre naquelas né então realmente assim e deram uma visibilidade bem grande ali para os indígenas na série eu achei isso bem legal principalmente que hoje eu tô gravando o dia do índio dos indígenas né o vídeo e aí a gente vai descobrindo ali, né, não quero dar nenhum spoiler aqui do que, que vai acontecendo, mas a gente vai acompanhando ali a Luna, que é a filha do Eric, né, ela se junta ali com a Inês, que é a Cuca, pra fazer alguma coisa ali pra encontrar o pai dela, porque ela precisa encontrar o pai dela ou resolver aquele assunto, agora ela já tá mais crescidinha, ela tem uns 12, 13 anos... Então, é legal, assim, ver aquele desenvolvimento, porque na primeira temporada ela era bem menor, né, bem pequenininha. E a Inês tá bem legal nessa temporada também, ela tá bem diferente do que ela era na primeira. Enfim, assim, gostei bastante. E a gente tem uma participação da Letícia Spiller também, <risos> bem diferente aqui. E o elenco tá praticamente, assim, o mesmo, né. E eles deixaram um gancho para ter o Cidade Visível 3. Então vamos ver se vai acontecer, se vai se perder no meio do caminho, porque também não vale a pena se já não tem mais história. Gostei muito das novas, hum, as novas criaturas que surgiram nessa temporada, achei muito legal, que eram criaturas meio desconhecidas, outras bem conhecidas, mas assim as lendas bem legais, e, e foi filmado lá na Amazônia, então é bem bonito de se ver. Eu achei bem interessante isso aí.